Getting better all the time and turning all the kids one is in art that's hard to teach. Another clever word that's often unsuspecting her. And as you step back in the line, a mock to the fiend. Now dance for your man. E never had a chance. And I believe in E aí galera, aqui é o Glauco com mais um vídeo pra vocês. Partindo aqui do patch 2.4 PTR. Dessa vez um Speed Farm com um Pássaro de Fogo Nosso amigo Firebird Então, o que que a gente vai condir nessa build que a gente vai usar? A gente vai fazer um Speed Farm Com a build canalizante É isso aí mesmo A gente vai ficar usando Desintegrar e Pulverizando todos os inimigos é e vai conseguir fazer um speed farm mesmo assim com essa estilo que você fica parado e batendo e como é que a gente vai conseguir fazer isso então, vamos lá partindo daqui do cubo aqui vai variar muito do que você deseja farmar no meu caso aqui eu vou mostrar para farmar itens né no caso aqui estou usando a caminhante do Ethereum é, varinha do teleporte aqui na armadura estou usando a queda do orgulho para poder diminuir esse custo que nosso teleporte ele vai sair praticamente de graça e a nossa desintegração também e o grandeza regia para poder estar tá usando aqui tanto a coraça de águila quanto o brasão entalhado entalhado vamos lá para os equipamentos primeiro eu estou usando aqui ó, o desejo da morte né? a espada nova Aqui tem essa fixa aqui, maravilhoso Ao canalizar torrente arcana, desintegração e raio gélido Todo seu dano aumentado em 93% No meu caso, mas ela pode chegar até 100% Os, Os anéis aqui é bem opcional No meu caso aqui, como eu vou estar tá farmando item Então dá pra gente deixar um pouco aqui de robustez né, usando aqui o ralo release né pra poder pegar um pouquinho de robustez e ficar bem tranquilão usando o build canalizar e conseguir ser rápido também teleportando, né? saindo teleporte praticamente de graça né? o outro anel eu estou usando a rosas do vento que no meu caso aqui não tá muito bom junto com o amuleto, né? para poder pegar o conjunto ali, que né? corre se move, todo o dano é reduzido em 50% e quando fica parado, o dano causado é aumentado em 100% O set todo do passar de fogo, né? para poder pegar todos os efeitos de 2, 4 e 6 peças no meu caso aqui estou usando bota calça luva para é, ombreira e elmo né? o cinto né esse cinto novo com esse nome quase decifrável vai né? reduzir o custo do poder arcano da minha torrente arcana, desintegração ou o raio gélido e até 62% pode chegar até 65 a coraça de acla que eu vou estar usando para poder pegar o robustez bem tranquilo vocês vão ver que durante a fenda mesmo no t 10 praticamente não toma dano em poucas ocasiões Orbe o brasão integrado, né que tem safix também super interessante só torrente arcana desintegração raio de também lançam outras habilidades que gastam poder arcano cada segundo o que que essa orbe faz né? junto com o comando, junto com o cinto né que vai reduzir o custo da minha torrente arcana perceba que ela vai estar usando a nevasca sozinha quando eu uso a torrente arcana quando eu não uso a torrente arcana por exemplo se eu usar a skill ela tem um custo tá vendo? então o que que vai acontecer Além da minha desintegração sair de graça, eu ainda estou usando a nevasca. Por que, que eu estou usando a nevasca? Porque a nevasca ela vai cobrir uma área maior. Como a gente está querendo farmar, né, é melhor pegar essa área grande que, que ela cobra poder matar mais rápido. partilhar para as skills. Desintegrar. Né, porque é, ele acaba sendo mais rápido né para poder pegar os inimigos que a torrente arcana mas aqui para speed farm fica bem a gosto em usar a torrente arcana ou desintegrar teletransporte é né teleporte estou usando a runa lamento porque esse teleporte um a mais Eu acabo lançando mais teleportes Com custo menor usando a varinha do etéreo né? Tá vendo quantos teleportes eu uso E meu poder Khan praticamente não desce Se eu voltar passagem segura já tem um custo mais elevado e eu uso uma quantidade inferior a nevasca com a runa Apocalipse para a gente poder cobrir essa área maior, né? De dano e também pegar o efeito quatro peças do nosso set pássaro de fogo. o familiar com a runa arconte para poder reduzir esse, para a gente poder regenerar né mais rápido o nosso poder arcano e o nosso teleporte sair de graça e a gente, a gente poder estar tá fazendo speed farm mais dinâmico, a armadura gélida com a runa cristalizar caso você tenha alguma dificuldade em fazer t 10 e tomar dano né? e não queira reduzir para dificuldades inferiores arma mágica aqui tô usando o condutor só para poder recuperar o poder arcano, mas poderia estar tá usando qualquer outra runa aqui porque já com familiar e no cuba aqui a queda do orgulho a redução é bem pequena. Passivas aqui, estou usando embaçamento para reduzir o dano que a gente vai tomar. Dominância para poder acumular nosso escudo. Presença astral também para poder combar com o nosso familiar na regeneração. E assim regenerar mais rápido do que a gente gasta com a redução de custo que a gente vai ficar. Proteção galvanizada para a gente poder pegar um escudo bem legal junto com a dominância e assim fica bem complicado mesmo de mesmo no t10 você tomar um um dano né? e mesmo que você tome dano provavelmente você não vai tomar um dano fatal o escudo que a gente está atualmente e se caso você quiser farmar dinheiro né, vai ser só alternar nos anéis né botar o réd aqui e botar aqui o anel da avareza para poder aumentar o alcance né de dinheiro para você poder tá farmando e aí que você pode variar na faixa de ouro né Vai se perder pegar essa compensando a robustez que tu vai perder. Só que aí fica o teleporte sendo um custo um pouquinho mais caro que vai sair pra gente nesse gameplay agora. Então, sem mais delongas. Vamos lá, para o gameplay da build ah, A respeito das gemas lendárias também É, a ruínas atingido e o fragilado aprisionado Nessa dificuldade aqui, você vai estar tá matando bem tranquilo com o passar de fogo Com o buff que ele está Então, não tem nem necessidade dessas duas gemas de dano eu só estou deixando mesmo porque tava fazendo uma fenda maior e fiquei mesmo com preguiça de mudar as gemas, mas fica bem a gosto aqui, se você quiser mudar, pode mudar que não vai fazer muita diferença na hora de matar os mobs, a gema que vai fazer diferença é o flagelo do aprisionado, né? que ela vai ser nosso termômetro para poder saber como se matou os elites, né? já que a gente está usando o bracelete do arco inimigo. Pra gente poder mais poder matar mais elite e poder farmar mais tranquilo é porque que eu não tô usando a gema da benção do acumulador porque a gente vai ficar teleportando né o tempo todo então todo buff que eu pegar de velocidade ele acaba sendo inútil né porque eu não vou andar durante a fenda né? eu só vou me teleportar vocês vão perceber que durante a fenda o nosso movimento vai ser só de teletransporte né? teleporte e para você poder ficar teleportando tranquilo né? no meu caso aqui eu boto ó, desintegrar no botão esquerdo do mouse né? pressionando shift e Teleporto com o botão direito do mouse, assim tu pode teleportar e bater ao mesmo tempo e aí no caso você só vai parar mesmo para poder pegar os itens. fazendo bem tranquilo né? não estou movendo muito rápido mas se fosse por exemplo agosto se né? tivesse a necessidade de estar tá fazendo bem rápido poderia teria também Então galera, esse vídeo foi rapidinho, só mesmo para mostrar essa opção aí de speed com pássaro de fogo que tá aqui no PTR, 2.4, lembrando que esse vídeo aqui já é, já com o nerf aí. Do efeito seis peças, né? Aqui ainda tá escrito: ainda né, que se o dano será aumentar em 100% para cada inimigo queimado, né? E elites queimados aumentarão o dano em 1500 Porém, né? já saiu da Tamite que esse 1500 já foi nerfado para 300 de dano. Então, esse dano que eu tava aplicando nos elites nesse Speed Farm. Já era baseado nesses 300%. Se o pássaro de fogo não levar outro nerf. Hein, né? Já dá pra dizer que essa beijo vai estar tá viável. Pra gente poder estar tá fazendo speed farm. Quando vier esse pet. Então valeu galera. Obrigado aí. E sempre um bom farm. Um bom jogo pra vocês. Valeu. Fui.